nenhuma droga. Não, não uso nenhuma Nem droga. zero, zero, Alcool, zero, né? zero. Alcool. Né? Alcool. De vez álcool, né? Pode Alcool. crer, pode crer. Álcool. Final de semana um vinho, mas minha graduação toda fumei maconha. Minha graduação toda não, parte da graduação fumei maconha. Sim, sim. Era um beberrão, bebia pra caralho, vodka, energético, dormia às três da manhã, não fazia exercício, tinha sobrepeso. O tive que você... Eu tive bronquite pulmonar aguda, cara, de tanto fumar. Eu tossia caralho. sangue, eu fumava Derby vermelho Caralho! Derbão vermelho, depois fui pro Malboro Na época que cigarro era barato, né? Pode crer, agora, agora é Com os imposto tá... É, fodeu Tem que comprar do PCC pra comprar barato <risos> E aí, cara, o que aconteceu? Em algum momento da graduação Eu decido um busão Voltando da facul E, cara Eu conto lá no, no bagulho também a minha a minha graduação eu cara até o quinto período da graduação eu não lembro de nada velho eu, tu, eu, eu nem tinha carteirinha a... da faculdade eu nem tinha carteirinha da biblioteca caralho você era um monarquinho até eu era um monarquinho, eu era eu era um monarquinho até o quinto período da graduação eu era um monarquinho era truco no bar maconha não. antes de ir pra aula um fininho pra dar uma segurada <risos> bem fininho, fechava uns bem fininho Pode porque que... aí se podia fumar inteiro não dava um, não uma dava brisa tão forte assim. É. E, e era assim minha vida, cara aí no quinto período eu, eu fui eu fu desci do busão e tava indo pra casa a pé de noite, eu estudava de noite e cara, cheguei, era duas quadras e uma leve inclinação, cara, eu cheguei em casa velho, suado cansado cansado e, não sei, cara, ali me deu um negócio assim, acho que eu já tava meio exausto do que estava acontecendo, tava me sentindo meio zoado. Eu não conseguia, Monarca, para você ter uma ideia, bicho, eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período, porque eu tinha muita fobia social, eu não conseguia perguntar na sala de aula. Na, na verdade, não é fobia social, porque eu ia para o bar interagir e tal. É uma... Especificamente dentro do contexto de sala de aula, eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas. Eu, parar, não, eu, me eu me achava um... muito burro, cara. Muito burro. Pra caralho, assim. Tinha uma crença Por que que de você burrice. você burro? sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio, meio zoada, assim. Nos quesitos de amizade. No ensino fundamental, sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública, então... É uma parada... Pode crer, pode crer. Não, é... eu, eu entendo isso. Eu sofri bullying, eu sei como que... Então, eu sei como... então assim, não sei. Eu sempre fui muito inseguro, assim. Não, não me achava uma pessoa muito foda, assim, uhum. muito boa. E aí, o que me, resg... o que me salvou... Foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido. Eu fumava. Eu chegava tudo no bar e todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim. A cabeça de um jovem adulto com seus 20 anos. Entrou na faculdade, mudou, mudou de cidade. Interior do Rio Grande do Sul. Hum. Que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é um... É álcool, é um bar, cara. Álcool, álcool, álcool, álcool, álcool. É, exato. Aí... aí na, na, na, na, na sala de aula, eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. Na, no bar, eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? Uhum. No bar, reforçava o meu comportamento. E aí, você bebia mais? Ma Porra, aí eu falei, aqui é meu lugar. Pode me crer. Mando nessa bosta. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet. Eu tentei... Eu fui criando uma rede modulatória de comportamento online, eu segui o Paulo Muzi, eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, não fazia exercício, uhum. mas eu acompanhava os caras. É... Morava numa cidade de 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, Nasci numa cidade de 2000, mas depois Caraca. é minúsculo, lá na fronteira Cara, 2000? É... Não sei nem se dá pra Hoje chamar nem de tem mais hospital lá pra Caraca. nascer criança. Então, quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, Então, é não vai crescer muito lá sem. É exclusivo. Eu, ninguém mais nasce na cidade Como que eu não, nasci. Da Pirapó. Pirapó. Pirapó. Esse é o nome de. de... É lá perto da Argentina, velho. Quer tem... se esconder, vai pra lá. Ou fumar cocaína. É, o pira pó. <risos> cara, eu fui no Vilela ele fez a mesma piada. Caralho! Cara. Tô... A mesma piada, velho. Eu fui no Vilela ele fez a mesma piada, <risos> velho. Então é. Porra. Então não é a única piada, <risos> <cara>, droga. <risos> e aí eu, aí eu. Aí na graduação, cara, eu era essa pessoa. Até o quinto período, eu era um cara que sabia das festas, eu era o cara que manjava de tudo, eu era o um cara reconhecido no bar. E essa era meu, esse era o meu contexto. E do onde... nada, você se sentiu zoado num dia e falou, vou parar. Vou parar com essa rotina. Não foi do nada. Eu já segui o Muse, por exemplo. Assim eu já segui os uns corredores. Ali, isso né? Eu já tinha umas camadinhas no meu cérebro de informação, neuroplasticidade sendo formadas. Uhum. Aí tinha épocas que eu ia e bebia demais, eu já ficava meio culpado. Puta, o que, que o Paulo Muse ia falar de mim agora? É uma transição, cara, para essas mudanças. A galera fala, como que virou sua chave? Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, uhum. mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do físico, isso, li, segui o Lantuinho, eu segui o pessoal da, da, da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de batatador, o Léo Stronda, vi as piadas dele. Os caras... Achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começavam a chamar massa saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia para o bar e bebia e ficava meio culpado. Uhum. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal. Uhum. Queria começar a diminuir. Então, o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos para outro lado. E, cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá, tá foda isso, não dá mais. E aí, comecei a correr. A minha... Eu tenho até uma aula no RD, onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então, o vício do cigarro eu transformei em corrida. No ápice da corrida. Eu comecei a correr, correr, correr e fumava ao mesmo tempo. É, tipo, eu corri, comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não, não, não, não, não, não, não, não. <risos> Eu saía a correr. Voltava e, Cara, eu corria meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha... Aí, chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era meu, meu... O cigarro já era um mais nocivo pra mim. Uh -huh. Eu fumava em contrariado, porque eu não conseguia parar. Aham. Uh -huh. Aí com o tempo eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Foi, começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida Sim. e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros, outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Eu comecei a correr 5km, eu fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo, de verdade, estava me atrapalhando, eu estava vendo que ele estava me atrapalhando. Você queria correr mais, você queria ter... E, os... e o cigarro travava, uhum, uhum. então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria, corria para substituir aquilo. Pode crer, pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar, eu comecei a perceber que conhecimento é poder... Quando você tem conhecimento... Por exemplo, eu estou aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim, sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. Trouxe por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, sim. quer que eu fale para o seu público, quer que eu te ajude, você quer que eu ajude Você vai dar um bom pessoas. papo e é o meu trabalho, ter Exa bom papo. Exato, exato. Então, todo mundo ganha e você ganha, eu ganho e todo mundo sai ganhando. É uma troca justa, é uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, eu percebi assim todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou, ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e, e, e eu mandei bem no trabalho. E aí aquela, eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade. Mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho. E eu recebi em troca de um, dos professor e de um grupo específico de pessoas da minha turma, que eram mais próximos a mim. Ficou é, é, preso o pé. aí? É, caiu a. Não, aí não. <risos> e aí eu, eu recebi, depois que eu apresentei bem o trabalho, algo próximo ao que eu recebia no bar. Tá ligado? Entendi, entendi. Aí você trocou um estímulo por outro. Eu comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal. Pode eu podia crer. ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento. E o, a recompensa a longo prazo do conhecimento é, é bem melhor do que é. o BD, encher a cara pra caralho. Exato. E aí eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas. que as mina achavam interessante. Você trazer e, pô, pra co Vou comer uma galera? <risos> Pensei na hora, eu vou comer o pessoal? <risos> <risos> eu falei. Vou, tá certo, tá vou certo. comer um pessoalzinho comer, com, com, lendo com, esse livro aqui. Eu vou ler esse livro e vou comer alguém. Ah, é. Você achando que pra você comer alguém você tem que beber. Não, Ler um livro e você um livro, vai comer alguém. Cara, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu comecei a entender. Não, mas é verdade, é eu verdade. comecei a entender que, cara, eu, eu conseguia ter. E recompensas. Você ainda vai comer gente muito mais legal do que as pessoas que estão interessadas em só, só porque você encha a cara, ela tá interessada em você. Ela não vai ser uma pessoa tão legal que, quanto a pessoa que está interessada em você por causa do que tem do na conhecimento sua mente. Né? E tal. Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social. Uhum. Muito fodida. E, meu, aquilo ali, né, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho. Só estudar. Estudar, correr, estudar, correr. Bebia, final de semana saía, claro, curtia. Também, mas, cara, passou aquela ideia de... Eu preciso estar aqui para ter uma ser função. Feliz. É, agora eu consigo aqui também. Pode e aí, meu, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar, estudar, estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou para Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim, todo mundo me, me falou, não, o que vai para Florianópolis? Vai lá nos Grandão, lá estudar numa federal, estudar numa particular, cara. Monarque, eu estudei uma particular do Rio Grande do Sul, uhum. no interior, e eu fiquei em 17º suplente no vestibular. O que, que isso significa? O que eu é fiquei suplente? em 17º depois do último. Caralho! Então, tu <risos> foi malzão. Pra caralho! Sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De, de 100. De 100. Entendi, é, isso é bem, é bem ruim. É ruim pra caralho, Sim. velho. Eu não... Mas não, não fique triste, sabe quanto foi a minha no vestibular? É. Zero, porque eu nunca fiz. <risos> <risos> eu nunca tive capacidade, eu nunca achei que eu poderia entrar numa faculdade. <risos> Cara, imagina, décimo sexto suplente. Aí uhum. como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer, porque não conseguiu f... eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade, uhum. eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa. Fui fazendo, estudei, entrei no mestrado. Aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em um ano. Normalmente demora dois, fiz em um. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa. Ou seja, eu ganhava 2.200 ah, que legal. com bolsa do hum. governo para fazer o, mestrado, o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na, na clínica. Até então era dedicação exclusiva para o doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí o, a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer. O Petri lá na, na, onde era o flow na casa lá, na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a, a curtir. Aí minha, minha clínica, come, eu comecei a ter muito fluxo de paciente e... Aí me chamaram para outros podcasts e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui. E hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. É, isso foi uma sacada de business bem, é. bem, bem forte, assim. É. Né? Bem, imagino que, porra, 40 mil alunos numa. É muita coisa, mano. É, é muita coisa. Fatura um porque... milhão por mês. É muita coisa, velho. Pelo Fatura um amor de milhão Deus por mês caralho. hoje a empresa. Aí como e conhecimento dois, é bom, né? Dois anos atrás eu ganhava 2.200 em uma bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? É, foi, tipo... velho. Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, cara. A gente cara. tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 Caralho. mil. Que, cara, e olha que louco. Foda. Sabe o que, que vai acontecer também? Hum. Amanhã eu vou no podcast do Cariano e do Muzi. Da hora, que eram os caras que você eu olhava lá atrás. Eu lá atrás. Hoje são os meus amigos. Que o Muzi, principalmente, o que eu conheço mais próximo. Foi meu paciente, inclusive. E... É mesmo? Foi, foi meu paciente. Ah, Petri louco. também foi. Petri ah, virou meu que paciente ser, depois. Que, que uhum, da hora, que uhum. da hora. Então, o que, que eu digo para... Pra... O Monarca é, daqui, vai a virar, pouco, daqui a, a pouco, depois dessa aula é aqui. aqui é ele, entendeu? Eu, eu vou ser um paciente difícil. Eu sou mais quebrado que a maioria. Se bem que o Petri é quebradinho também. É, o Petri foi, foi um pequeno desafio. Então, assim... É... Eu gosto de falar isso, cara. Não é... A galera sempre... E assim, tudo isso aconteceu, Monarco. E eu tenho as minhas ressalvas sobre o quão foda eu sou. Ainda assim, eu, eu tenho as mesmas ideias que ah, eu tinha fundo, lá na graduação. Todo mundo, é... É, todo mundo tem medo, cara, sim, de, é de não lindo, ser legal tá? e tal. É assim, e, mas eu gosto de falar isso não por uma questão de... de, de... Se achar. Não, é, é, eu quero que a molecada que esteja assistindo... Essa é a minha função indo em podcast, tá? Eu quero que a molecada que esteja assistindo veja o conhecimento como uma coisa que dá poder. Não necessariamente por, por mal. Pode dar pro mal claro, também. Claro. Mas eu, eu preciso que o povo entenda que, meu, estudar. Porque quando a gente é adolescente, jovem adulto ou adolescente, a gente normalmente associa. Ah, meu, tem que estudar. Sabe? Ah, tem que estudar. Ah, velho. Sim, eu, era, eu sou esse cara. Tem que estudar para prova. Ah, Beleza, é um saco, velho, estudar para prova. Sim. Prova e faculdade é uma bosta. Tem matéria que você não vai gostar. Mas não deixa a faculdade atrapalhar seus estudos. Você é um cara, por exemplo, falou, ah, eu não sei o que estudar, mas cara, você citou o Sam Harris, você estuda, cara. Ah, é que tipo, pra mim você isso não, não é estuda? Estudo, é, mas não, é, cara. E é aí, só ver vídeo no YouTube. Não, não é isso, eu estudo, cara. Você tá obtendo conhecimento? Não, claro, claro, claro. você precisa analisar friamente a palavra estudo... Mas é isso que eu quero falar pra galera. Não deixa a parte acadêmica, ah, porque eu não consigo fazer direito acadêmica significa que eu não sou um cara que obtém conhecimento. Você obtém conhecimento. Sim. E tenta entender que essa obtenção de conhecimento, ela é extremamente importante para tudo que você for fazer na sua vida dali para frente. Você, por exemplo, se você voltar um pouquinho na sua memória e olhar as pautas que você teve aqui no podcast, muito provavelmente boas perguntas que você fez ou bons talks que você fez foi porque você leu alguma coisa antes e trouxe para a conversa. Ah, claro, claro. Tipo hoje do Sam Harris, etc. Sim, sim. Então, eu preciso que as pessoas, e eu vejo como essa é uma grande missão minha, assim, um propósito meu de vir aos lugares e falar de comportamento, para a galera, primeiro, entender que se você tiver uma vida um pouquinho mais regrada, não precisa ser um paranoico, mas um pouquinho mais regrado em questão de alimentação, sono, fazer Sim. um exercício aqui ali, ler um meia dúzia de livro, muito provavelmente você vai ter uma vida muito boa. E segundo, cara, se você obter conhecimento, você pode...